Epa, é ação, alavança, tá guerreiro. Oh, ó, que bom vento lhe trouxe, bom vento vai lhe levar. Eu vi o sol, vi a lua, manhã ação vai girar, ó, oh, que bom vento. Mãe a samba girar, ó que, bom vento lhe trouxe, ó que bom vento lhe trouxe, bom vento vai lhe levar. Eu vi o sol, vi a lua, mãe a samba girar, ó que bom vento lhe trouxe, ó que bom vento lhe trouxe, bom vento vai lhe